Olha só, estamos chegando aqui, ó. Tem um cupu lá na frente, ali, ó. Caiu. Esse aqui, gente, é um pé de cupuaçu e o nome da fruta é cupu, cupuaçu aqui. Ó. E ali, ó, caiu dois. Essa fruta só tá boa para consumo quando ela cai, ó. Caiu um aqui. Esse aqui tá muito pequenininho, mas tá bom. E aquele outro lá também. Ó. Só tá bom para consumo. Agora nós vamos vir aqui, ó, para os pés de cacau. Um dia atrás, um tempo atrás, nós eu coloquei um vídeo mostrando passou aqui uns 8, uns 7, 8 dias. Aí a gente veio aqui de novo e eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui os cacau que eu mostrei para vocês outro dia aqui, ó. Olha só aqui, gente. Deixa eu chegar aqui um pouco mais perto. E eu nunca tinha visto cacau assim de pertinho no pé assim, ó. É a primeira vez. Então eu hoje vou ter a oportunidade de colher cacau maduro aqui, ó. Olha que maravilha! Então eu nunca tinha tido essa oportunidade e e aqui tem mais uns aqui, ó. Vamos vir para cá. Olha só que bacana aqui. Mais um aqui, bem madurinho. Eu não eu não sei se é assim que colhe, né? Aqui rasgou um pouquinho aqui a, a madeira. Aqui temos outro aqui, ó. Aqui a mãe falou que tem que cortar com a faca aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só gente, que legal! Hein? Aí ele tem uma polpa dentro, né? Esse aqui é bem docinho, gente. Um bom mesmo. Agora, ó, vamos nesse aqui, ó. Outro dia eu mostrei. Tava tudo verdinho, ó. Vamos entrar aqui, ó. Olha quanto cacau tem aqui embaixo. Ó. Vou me abaixar aqui. Olha só gente. Esse aqui, ó. Você, aqui você não pode puxar com a madeira não. Minha mãe falou que você tem que cortar aqui no cabinho, aqui, ó. Pegar aqui o cabinho e cortar aqui. Ela falou que tem que cortar assim, ó. Pra não ficar feio. Tem que cortar assim, ó. Ficar retinho. Pega aqui, ó. Pega no cabinho aqui e faz um cortezinho. Aqui, ó. Nós catamos aqui uns cacau. Três limão. Uma goiabinha, Não vou ver se ela tá boa lá em casa. Tem aqui esse cupu, né? Esse grandão aqui, ó, a gente não pode tirar não, viu? Olha só o tamanzão desse aqui, ó. Outro dia eu mostrei, ele tava menorzinho, ó. Olha só aquele aquele grandão lá, ó. Então o que é que acontece? A gente tem que esperar eles cair A gente não pode tirar não, viu? Eu voltei aqui para buscar o cacau que eu tava aqui degustando. Ali, ó, ficou mais dois ali, ó. Nós vamos deixar para eles ficar bem madurinho porque enquanto mais maduro melhor com é aí minha gente vamos caminhar por aqui aqui tem umas formiguinhas uma bem miudinha. ela dá uma ferroada bem fininha gente então é as, as árvores cheias de formiguinha e é isso aí aqui é muito aqui é muito é muito bonito aqui ó como eu ia, ia falando aqui é muito bonito ó muito verde ó temos até aqui um pé de guaco, ó. Olha só, esse aqui é o pé de guaco. Olha só, gente. A semente do cacau, por dentro, ela é bem roxinha, ó. Olha só como é que é aí, ó. Por dentro, aqui eu quebrei uma, é assim, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Agora a gente colocou a máscara, que a gente vai pra rua, né? Vamos levando aqui os limão a goiaba. Vou, vou ver se essa goiabinha tá boa. Aqui o cacau e o cupuaçu. Isso aqui é muito forte, cupuaçu. Então é isso aí. Um forte abraço, ficamos por aqui. Linda a natureza, né? Muito bonito. Então é isso aí. Um abração, tchau, tchau, viu?